E agora, passo a bola para minha parceira, para a gente entrar no segundo painel. Li, tudo contigo. Oba! Vamos lá. Meninas, super obrigada. Vou pedir para quem desejar, vai colocando mensagens aqui no chat, pergunta, complemento, eu acho que é, ajuda oh. quem está falando, né? Letícia hum. e Mônica, super obrigada pela fala, pelo, pelo que vocês trouxeram hoje. E muitas pessoas que estão aqui falando, estão falando pela primeira vez, né, com convidados na nossa sala, que acho que esse é o nosso papel também do, do protagonismo, da coragem de se expor e de ir trazendo a nossa verdade. Então eu agradeço e se tiver aqui os, as palminhas, as mensagens, podem participar. A gente vai abrir para perguntas no final, uh, mas a gente vai continuar aqui o nosso encontro Falando ainda, né, esse segundo painel é sobre reinvenção de crenças e medos. Foi muito dito pelas meninas sobre medos. E eu vou trazer a Luciane, Luciane, perdão, e a Dai, e a Daiane. Elas vão falar quem elas são, o que, que elas fazem. Mas esse painel, ele vai abordar como a gente pode sair desta zona de conforto, né, para se permitir aprender e se apoiar na máxima potencialidade, né, e através de uma ferramenta que elas vão trazer aqui, né, deste olhar uh, de liderança coaching. Então, meninas, bem-vindas, obrigada também por aceitarem esse nosso bate-papo, e eu gostaria de convidá-las para se apresentarem, né, o que, que vocês fazem hoje e da experiência de vocês. Com relação a como né, sair dessa zona de conforto com a ferramenta de liderança coaching. Podem vou aqui, decidir então, quem vai. começa. É, Não vou falar tá hoje, limpa. quem começa é quem tá com o cabelo mais <risos> comprido. <risos> uh -huh. Né? É. Uh... Hoje é livre. Então vou aqui, então. Bom dia a todas. Bom é... Prazer enorme estar aqui, né, depois dessa caminhada desses dias aí que nós estivemos juntos, muito gostoso estar aqui compartilhando nesse momento com vocês. Então, eu sou Luciane, eu sou psicóloga de formação, né, sempre atuei na área de recursos humanos, atualmente tenho uma consultoria que se chama Lumine e atuo com recrutamento de seleção, treinamento de desenvolvimento, curadoria de carreira, coaching... Né, as questões todas relacionadas aí a RH. Então, um pouquinho de mim, né, sou casada, tenho dois filhos, enfim. Uh, daí tu quer te... já quer agora, quer depois, como é que quer fazer? Pode ser, pode ser, posso já me apresentar que depois a gente engata a conversa. Isso, tá bom. <risos> bom pessoal, prazer estar aqui, uh, como, como a Lígia trouxe, eu sou uma das que está debutando, nesse universo online aqui, e ter, ter tido a oportunidade de estar com vocês, todas, meninas, Lígia e Fran nos conduzindo, foi um privilégio, certamente, assim, a, esse processo de quarentena, uh, estou levando uh, alguns ganhos, um deles foi ter tido a oportunidade de estar com vocês, foi, foi realmente muito gratificante. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, Coaching, mentoring, carreira. Uh, tive uma experiência na área de recursos humanos, como gestora de, de RH durante algum período. Uh, depois de um tempo migrei para consultoria e na minha última experiência eu trabalhei numa consultoria, que chama Instituto Sucessor, que é voltada para famílias empresárias. E nesse momento uh, estou em carreira de coaching, desenvolvimento de pessoas e mentoria. Muito bem, então assim até para já dar o, o, o tom assim né para dar o pontapé inicial a gente eu quero compartilhar um pouquinho com vocês para fazer o um aquecimento em relação à liderança coaching né um pouquinho da minha experiência assim quando é que isso chegou para mim como chegou na minha vida como é que foi apresentado né então na minha trajetória como gestora de RH eu estava trabalhando numa empresa onde estava tendo um importante uh, processo de mudança organizacional, né? E uma das premissas dessa, desse processo é que a empresa, na ocasião, trabalhava muito no formato uh, comando-controle, né? Com lideranças uh, bastante modeladoras, assim, e tinha um desafio pela frente que era trabalhar mais no formato colaborativo, né? e aí uh, paralelamente a isso assim eu fiz a minha primeira formação em coaching e aí o que, que eu percebi que para ter uma atuação mais colaborativa né para caminhar nesse formato que os as questões os pressupostos do coaching me suportavam bem me embasavam bem nessa atuação né porque não tem como a gente falar de empatia num modelo de comando e controle né como é que isso conversa e como é que isso já conversava antes de tudo isso que a gente está vivendo e que a gente vinha falando aí do mundo VUCA, né? de falar de comando e controle, não conversa mais. Então a gente está falando de novos modelos de atuação, de novos modelos de negócios e como é que as pessoas estão se adequando a isso e que ferramentas estão utilizando a seu favor, né? de estar na presença, de utilizar isso. E também uh, pensando que as perguntas geram um campo de conexão muito grande e contribuem para o colaborativo então da minha experiência assim o que eu já queria trazer para vocês falando e conectando o papel do líder como coaching é que a gente pode utilizar uma série de ferramentas aí nesse contato nesse dia a dia nesse desenvolvimento de trazer as equipes para presença trazer as equipes por aqui agora tirar elas do caos ou da acomodação entendendo onde é que elas estão e fornecendo segurança psicológica isso que eu acho que é o mais importante assim e que isso se constrói muito através da confiança. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas é isso que já que eu gostaria de compartilhar com vocês da minha experiência. Vai lá, Dai, conta um pouquinho aí da tua. Ok. A minha admiração e respeito pela potência do processo de coaching uh, iniciou com uma experiência pessoal. Uh, quando eu estava com 25 anos, eu assumi meu primeiro cargo de liderança e, na ocasião, eu busquei um processo de coaching para me ancorar nesse processo. Uh, na época, inclusive, uh, se confundia um pouco o termo coaching supervisão, porque aí já se passaram em torno de 20 anos. né? Uhum. E depois, ao longo da minha carreira, da minha trajetória profissional, em outros momentos eu busquei também processos de coaching. Então, com base no, no sucesso que eu pude degustar, que eu pude perceber, eu tomei a decisão de também buscar informações, conhecimentos e técnicas para poder liderar através do coaching, né? E como a Lu trouxe, o, o coaching traz uma série de ferramentas simples que não necessariamente eu preciso entrar em toda a essência do processo, mas enquanto líder eu posso trazer para o dia a dia com as minhas equipes. Uh, por exemplo, quando a gente fala, e hoje os processos de mudança estão extremamente potencializados, potencializados, principalmente após a pandemia, então nos ambientes organizacionais a gente convive com a mudança continuamente. E a mudança uh, é muito natural que ela ative nas pessoas o mecanismo de, de defesa, é natural o desconforto com a mudança, né? Isso não necessariamente tem a ver com resistente, sou resistente à mudança, não, é um mecanismo natural nosso. E para ajudar os colaboradores, quando eles estão frente a, a um processo de maior defesa, uh, o líder pode ajudar a baixar esse mecanismo. Uh, de que forma? Como, como a Lu já trouxe para a gente, podendo utilizar mais perguntas perguntas que abrem, perguntas que conectam, que trazem as pessoas para a colaboração, ao invés de chegar com as respostas prontas, né? Que é mais a essência da, da liderança mais comando e controle. Meninas, é. aqui, é, perfeito. E, e, e assim, a gente, como, como vocês estão lidando nesse momento? Porque... Uh, a Lu até mencionou né, sobre a história da empatia, sobre essa gestão, comando e controle, e hoje a gente está distante, né? as lideranças estão distantes. E, e a gente até provavelmente está lidando com o medo do novo, o medo né, das crenças pessoais, e que ferramentas ou como as pessoas podem é, Liderar não só a si próprio, porque existe talvez um, uma nova pessoa sendo formada uh, aí, mas aí também né, liderar o outro com empatia nesse cenário onde a gente também tem esse distanciamento social, onde tem uma reinvenção do líder e da forma de gestão para com o liderado, porque precisa entrar neste modelo confiar confiança porque eu não estou mais todo dia vendo se a pessoa está ali ou não né no comando e controle então como e quais os recursos né que o, o esse líder coaching né ele pode utilizar uh, nesse cenário principalmente com toda a ansiedade que muitos devem estar tá vivenciando com toda a incerteza desse futuro como vocês trazem isso legal Uh, bom, acho que é importante a gente ponderar que quanto maior o nível de ansiedade e incerteza... Desculpa, tudo certo, tudo certo. Quanto maior o nível de ansiedade e incerteza, maior é a probabilidade de que nós né, e as nossas equipes uh, não estejamos na zona da presença. Uh, e na presença é onde a gente consegue efetivamente perceber as situações e a partir daí ter clareza do que, que o cenário está pedindo. É na presença que a mudança e o aprendizado realmente acontece. Né? Uh, então faz toda a diferença o líder utilizar formas e estimular as pessoas a virem para a presença o tão rápido quanto for possível. Uh, é óbvio que ao longo do, do nosso dia nós vamos ter convites e situações que nos, vão nos convidar a sair da presença, e tá tudo certo. É humanamente é impossível estarmos na presença 100% do tempo, em alguns momentos precisamos de recursos aí de automatismo também, até para dar velocidade e produtividade. Mas quanto mais o líder conseguir trazer as pessoas para a presença, a tendência é que ele consiga construir um ambiente de maior nível de produtividade, de saúde emocional e também de criatividade. Uh, algumas formas que ele pode fazer, utilizando o apoio e o reforço, ao invés da, da cobrança e do controle, então só dosando, né? Apoio e reforço, um pouco menos então de cobrança e controle. Uh, até porque também uh, uh, uh, não é de uma hora para outra que o jogo vira, né? tanto para o líder quanto para o subordinado. As coisas têm que irem acontecendo de uma forma orgânica. O líder também pode reduzir as incertezas, podendo trazer o maior número possível de informações e de compartilhar uh, dados, fatos, óbvio que dentro de um contexto viável. né? Tem momentos que... Tem situações que realmente o líder uh, ainda não está autorizado e preparado para compartilhar. Uh, outra forma é uma comunicação transparente e honesta, uh, envolvendo as pessoas, uh, abrindo, estando realmente assim, com uma escuta ativa, verdadeira, disponível para ouvir as pessoas. Exercitando a empatia e também estimulando o protagonismo. Uma, enquanto nós conversávamos sobre o que, que nós poderíamos compartilhar, eu e a Lu fomos colegas de uma formação de coaching no, no ICP, que é uma instituição aqui que fica em Porto Alegre e que é liderada pela Meg e o Renato. E para eles a presença constitui-se cinco percepções. Num primeiro momento, a percepção de mim mesmo. A a percepção dos meus sentimentos, das minhas emoções e das minhas ações, ou seja, uma conexão comigo. No segundo momento, a percepção do outro, o que o outro está manifestando em termos de sentimentos, o que ele fala, como ele está agindo. E aí aqui a gente junta um pouquinho com, con com conceitos da Lígia. Ah, a já tem uma metáfora que eu levo para a minha vida e com muita frequência eu lembro dela, que é a presença consistir em algo muito simples e metaforicamente falando, é estar com a cabeça e os pés no mesmo lugar. Porque é a partir desse momento que eu sou capaz de me conectar genuinamente com o outro e aí percebê-lo. Na sequência, a gente vai conseguir ter a percepção do relacionamento. Então, quais são os impactos deste, do, deste relacionamento mútuo. Aí nós vamos olhar para o contexto, ou seja, qual é a situação, o ambiente, o que realmente está acontecendo. Juntando tudo isso, nós vamos conseguir entender qual é o papel requerido de nós naquele momento. O papel requerido, então, é o, o quinto P, da, da percepção, uh, onde eu vou realmente entender o que é requerido, aquela situação, quais são os recursos que eu preciso, o que eu já disponho de recurso interno e o que eu preciso buscar para então poder agir. Bom, agora eu vou convidar a Lu para compartilhar Perfeito. com a gente que outros recursos, Lu, acha que podem ser úteis para os líderes Uh, nesse contexto de ansiedade e, e incertezas. Legal. E assim, ó, eu acho essa pergunta bem difícil, na verdade, né? Que recursos o líder utilizar nesse momento? Meu Deus do céu, né? Porque uh, é uma, um espectro muito grande, é um guarda-chuva muito grande, né? Mas uh, eu tenho que confessar para vocês, que eu acho que a gente nunca, eu pelo menos, nunca ouvi falar tanto de inteligência emocional e nunca foi tanto a bola da vez como tem sido aqui em 2020, né? Então, se inclusive deixasse, a gente poderia ficar falando horas e horas aí sobre inteligência emocional e a sua aplicabilidade, do que, que ela se constitui, de quais são as competências, os pilares, enfim, pano para manga. Mas o que, que eu acho que é mais importante é pensar, né, dessa questão aí da inteligência emocional e trazer aqui para o nosso fórum, trazer aqui para o nosso debate, para a nossa discussão. Primeiro, a questão do autoconhecimento, que as gurias inclusive já deram uma super né, introdução agora e deram a deixa para a gente. E a questão do papel de coach e mentor. É, aí vocês não vão dizer, ah, tá, mas as outras questões de inteligência emocional elas não são importantes, claro que são, mas aqui a gente precisava trazer alguma coisa para dar luz nesse momento, né? Para conversar com tudo isso que a gente está trazendo e não adianta. Uh, quem vem primeiro, ovo ou a galinha é a história do autoconhecimento, né? Quem vem primeiro, o autoconhecimento é a inteligência emocional, porque passa por isso. E aí, como uma continuidade, é o que eu vou fazer com esse autoconhecimento? Vai ser na minha atuação como coach, como mentor, de estar interligado isso. né? E aquela velha história do autoconhecimento é quem eu sou, principalmente olhar para minhas fortalezas, né? de olhar para as minhas forças, a psicologia positiva fala muito disso, de eu olhar o copo e enxergar que ele está quase cheio e não que ele está quase vazio então, e me apropriar dessas minhas forças e trabalhar em cima delas, né, trabalhar, dar luz para elas, dar foco naquilo que eu controlo também, isso é uma outra questão super importante do autoconhecimento, a minha percepção, o feedback que eu tenho em relação aos outros, a gente sabe, as gurias também comentaram aí, tem uma, uma série de caminhos para o autoconhecimento, né, dizer que tem um deles que é o mais adequado, um deles que serve mais, um deles que é o mais correto não, não dá para dizer para algumas pessoas serve mais um para outras serve mais outros mas a gente tem terapia, né terapia coaching mentoria curadoria de carreira às vezes dependendo do né do, do, do contexto do que que a pessoa está buscando é, próprios programas de acesso mantém várias ferramentas para suportar isso para suportar o autoconhecimento né? vem o próprio disque aí para trazer perfil comportamental, para se entender, para se ver, o via também para olhar forças, então tem uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para ajudar, para contribuir, para esse olhar, a própria meditação, né? Então, eu posso aí ter mencionado só uma, uma pequena parcela de, de, de formas, de meios, e dentro de tudo isso, poder também entender quais são os teus gatilhos emocionais. O que que, porque o gatilho é externo, o que, que te provoca do externo que faz com que tu tenha uma ação e que isso está baseado em quê? Baseado em crenças, em valores, em coisas que um dia lá disseram a gente que era assim e a gente segue acreditando que é daquela forma e acaba tendo comportamentos, né, reações nesse sentido. Tá? Então, uh, o autoconhecimento, aí a gente pode, poderia continuar falando sobre ele durante né, um bom tempo. E aí, conectando com o papel de coach, como é que eu utilizo isso, percebendo meus gatilhos, percebendo o aqui e agora, percebendo a constituição das pessoas que estão trabalhando comigo, sendo meus pares, né, pessoas da minha equipe, como é que eu conecto isso para que através de perguntas, né? através de boas perguntas que eu possa fazer com que essas pessoas saiam do caos ou saiam da acomodação, né? diminua a ansiedade delas, diminua a incerteza, né? com uh, uma postura de apoio, com uma postura de orientação, de cooperação, porque a gente sabe também que isso tem a ver com volume né? Se eu apoio demais, eu, eu, eu, se eu coopero demais, eu vou para uma outra esfera e aí é o limite de, inclusive, para um comando e controle, não mais de estar tá apoiando. Né? A dose do remédio é a mesma que cura, é a mesma que, né, que, que vai fazer essa, esse balanço. Então, é isso, assim, trazendo um pouquinho para vocês do que eu percebo nessa trajetória de dar esses, esses retornos. Super meninas! E eu acho que vocês até já trouxeram também aqui é, algumas dicas né, de, e ferramentas para quem deseja se, se autoconhecer. Adorei o autoconhecimento versus inteligência emocional e, e aqui algumas ferramentas. E eu acho que até todo mundo podia pôr no chat aqui uma ferramenta de, de autoconhecimento, porque eu acho que vocês trouxeram algumas Gente, mas assim, até mapa astral é ferramenta de autoconhecimento, é. né? É. Ouvir alguém falar da gente, e eu não tô falando rindo não, porque eu acho espetacular, ainda vou estudar um dia sobre astrologia, eu acho que tudo, quando, quando a gente se coloca né, como observador, qualquer sinal e como a Lu trouxe, qualquer estímulo, traz informações, são dados que a gente vai decodificar através de informações valiosas para a gente, talvez naquele momento. Né? Então, uh, vocês têm algo a mais para complementar, aí, Lu, sobre ferramentas? Só para a gente amarrar aqui. E, olá, lá, ó que bacana, ótimo, Rosângela, é tô adorando. Cada um põe um aqui, a gente faz. Ó, dá para fazer um, um texto, cadê a Camila aqui? Camila, a gente vai escrever depois sobre, sobre <risos> é, todas as formas possíveis é, de autoconhecimento, inteligência olá. emocional, ó, tô adorando isso. Perfeito, Porque ótima tanta ideia. coisa, né? Ó, quem for escrever então pode até publicar no TGI também. E, Mas é, é muito bacana. Para quem concluir, não é menina, para quem não teve ainda a oportunidade de, de estar com vocês aqui, de participar do WLA, eu acho que é importante uh, uh, mencionar que toda essa formação, essas seis semanas, elas foram muito pautadas em autoconhecimento. Uh, na semana passada, quando nós fazíamos o fechamento do, então, do nosso aprendizado, uh, a, a, muitos dos conteúdos, a forma como, como eles vêm, uh, nos provocam a pensar de uma forma um pouco diferente, porque a Lígia traz muito exercício. Então, esse é o conteúdo técnico, é nisso que eu acredito, esse é o fundamento teórico. Tá, mas e para ti, como bate? Então, quando chegava na próxima semana, a gente tinha que fazer esse processo. E aí eu acho que consolida o autoconhecimento, né? Então, acho que foi super rico também essas semanas por conta disso. Muito bom, muito lindo, Dai. Lu, tem algo para complementar? Não, acho que é, acho que é, é só isso. A gratidão. Aham. É... E, e, e bacana, muito bom. E aí a gente fala né, de exercícios, e aí assim, vem do meu mundo do esporte. Para mim não existe transformação sem experiência. Né? Que, que adianta eu falar, ah, eu corro. Não, eu não corro. Se eu não viver, se eu não, não, não fizer o passo a passo e sentir a respiração, a dor, isso, a experiência que acontece comigo, eu não, eu não faço. Então acho que isso, para mim, é, tá tudo interligado. E é coerente, né Lígia? É coerente, né? É, né? É, a coerência, né? é a coerência, né? Que é exatamente a gente viver e sentir a experiência Ah, funcionou pra mim, legal, vou. Não funcionou, próximo. Né? Mas eu Exato. experimentei, eu sei Aquilo E a coisa que... também da coerência do sentir, do pensar e do agir, né? Que isso esteja muito interligado, muito próximo, né? Porque daí eu tô em contato comigo mesmo, né? Sim, sim. Porque teoria é legal, é decoreba, decorou. É, Agora, né, tá. como vocês estão trazendo aqui, a gente está trazendo, e a gente falou o tempo inteiro nos no nossos treinamentos, não adianta só eu verbalizar, né? Eu oferecer um feedback, ou eu falar, ah, eu quero ter confiança em você. Mas se eu não sentir, não vai rolar vai desconectar em algum momento e aí essa, essa é a maior dificuldade por isso que precisa do autoconhecimento da inteligência emocional e de tudo aqui que todo mundo trouxe que eu amei que eu vou parar depois para copiar e colar uhum. e ler com calma não não copiar e colar no mau sentido mas para poder ler e, e aprender também com tudo que tem aqui porque eu acho que isso que faz a diferença e a gente vai criando os nossos pacotinhos de como a gente se apresenta né com os nossos as nossas carinhas arquétipos e, e, e o que a gente deseja para inclusive reinventar o sucesso, porque assim o que, que é esse tal de sucesso, né, Fran? Vamos para o próximo painel. Aí que a gente ficaria hoje eu, eu falo que a gente ficaria o dia inteiro falando. A gente fica, o tema tempo o dia inteiro, né? Tempo o dia, dia inteiro. Legal. Porque a gente vai ligando né, um assunto no outro, né? a gente vai falando, primeiro a gente vai se conhecendo e a gente vai enfrentando as nossas crenças, os nossos medos, ultrapassando e aí a gente começa a reavaliar, né, ressignificar algumas questões.